Tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre como exportar os dados do OpenStreetMap e converter os dados do OpenStreetMap para o nosso, pro nosso Google Earth Durante a fase de planejamento de levantamento né, de, de dados, de informações, Uh, vale tudo, então nós utilizamos do YouTube, do Wikimapia, do Adventure Box, do Wikiloc, uh, a base de mapas da, do, do projeto Tracks, TrackSource e do OpenStreetMap, entre outras fontes de levantamento de dados e de informações que, que estiverem ao nosso dispor. Para fazermos determinada atividade. IBGE, AllTrails, WanderMap, EveryTrail, né? Uma base de até mesmo que já está até mesmo o Google Earth e o Basecamp. Mas vamos falar do OpenStreetMap. Nessa fase de levantamento de informações, é comum, assim como o OpenStreetMap é um uma comunidade global de, de onde voluntários do mundo inteiro enviam informações geográficas de trilhas de pontos de interesse cidades atrativos etc o mesmo acontece com trilhas né? na natureza isso no mundo inteiro ah, e é comum em, em nos depararmos com trilhas que alguém colocou 10, 15 anos atrás no OpenStreetMap, e hoje a gente não encontra informações sobre, sobre essas trilhas em outros lugares. E aí nós queremos uh, usar essas informações do OSM, aliás, o, a plataforma OSM é a plataforma de mapas que baseia, que dá base de mapas para milhões de aplicativos na internet milhões de sites né? então muitas vezes você está utilizando um determinado informação é, geográfica determinado mapa e está lá escrito né o oh, open street mapa no cantinho então já sabe é dessa rede de voluntários anônimos que colaboram com a manutenção desses dados pelo mundo inteiro é, voltando e aí eu estou aqui no OpenStreetMap, de repente eu me deparei aqui com a, com a trilha de meu interesse, no caso aqui a travessia Couto Prateleiras, né? e, e eu quero esse traçado, quero essa informação. Então o que, que eu tenho que fazer? Você vai Exportar, centraliza a informação na sua área de interesse, né? Então aqui eu quero essa informação Mas no momento que eu exportar Vai vir todas essas outras que estão no mapa Não tem problema Isso aí você trabalha depois no Google Earth Exporto a informação Ele vai gerar um arquivo Map.osm Aí que está o problema é... É, uma... é um meta arquivo Esse é osm Que na verdade é um xml Dentro dele só que se eu estou reunindo todas as minhas informações no Google Earth eu preciso disso em KML quando eu pego as outras informações com os meus colegas de, de é, informações geográficas que veio é, do AutoCAD, veio de um aparelho GPS, né? Eu consigo converter isso pelo, pelo GPS Babel que converte todos os meta arquivos de informações geográficas para todos os meta arquivos de informações geográfica. Então não é problema. Só que esse formato ele já não converte. Eu preciso converter essa informação. Então eu salvo essa informação. E aí o pulo do gato. Pulo do gato é esse site aqui. Esse site aqui OSM to KML ele foi desenvolvido justamente para converter informações OSM do OpenStreetMap para KML. Então, o que eu preciso aqui? Que no formato de entrada esteja OSM. Antes, deixa eu só falar o endereço né, para vocês. É o osmdomolin OSM 2 kml então, o formato de entrada do arquivo que eu vou colocar é um arquivo OSM, o formato de saída que eu quero é o KML. Tem outras entradas, outras saídas, mas não me interessa. O formato de projeção do arquivo de entrada também não precisa alterar. Pode ser o EPSG, pode ser o, o esférico de Mercator, né? o UTM, não tem problema. O que eu preciso é ir atrás do arquivinho, esse foi o arquivinho que eu salvei, abrir ele no bloco de notas cortar todas as informa informações que est estiver dentro dele jogar no site joguei as informações no site de entrada o SM, agora eu vou apertar o convert para ele transformar em informações de saída KML, beleza ele converteu em KML, o que, que eu preciso? mesma coisa, seleciono tudo Pego todos os dados, colo no mesmo arquivinho do bloco de notas, na mesma a, a pasta lá do bloco de notas e agora vou salvar, vou lá em arquivo, salvar como, o que que eu vou fazer? Vou salvar em, vou dar um nome qualquer, né? Ah, travessia... Colto prateleiras Mas eu tenho que Atento a isso Eu tenho que colocar a extensão KML, extensão KML Para que ele possa ser lido Pelo Google Earth Coloquei a extensão KML Salvei A mágica aconteceu Ele gerou Olha aqui Ele gerou um arquivo do Google Earth Vamos ler esse arquivo Olha que maravilha ele exportou todas as informações eu exportei todas as informações que estavam no OpenStreetMap, converti em KML no site do OSM to KML, gerei o arquivo KML e me trouxe todos os dados que eu preciso ou que eu quis exportar naquele momento a partir de agora, eu continuo o meu trabalho de levantamento de dados, de levantamento de informações. Essa foi a dica, Gê, pessoal. Abraço a todos. E aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Não esquece, todos os vídeos do canal são apresentações simplificadas